Pra quem nunca teve uma faca no CSGO, eu te garanto algo. Depois de muito trabalho e muito tempo economizando, a hora que você for comprar a sua primeira faquinha, cara, você literalmente se tornará a pessoa mais indecisa do mundo. É muito difícil escolher uma faquinha no CSGO principalmente quando você tá buscando uma faquinha barata, porque no final, você quer aquela faca que será mais bonita dentro do jogo. Mesmo que seja uma faca de baixo custo, dá pra pesquisar, dá pra estudar e dá pra pegar uma faca legal. E se você puder, simplesmente pegar aqueles itens baratos do seu inventário, aquelas skins de pouco valor, juntá-las e trocá-las por um item mais legal. Quem sabe uma faca? O vídeo de hoje é sobre isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vamos lá. Rapaziada, na hora de escolher uma faca um pouco mais barata, eu tenho alguns pontos né, que eu sempre levo em consideração que eu quero mostrar aqui pra vocês. Então eu vou estar tá pegando uma faca que ficará por 7 dias comigo, depois eu vou mandar pra onde vocês. E essa faca eu não vou pegar em sete de aposta, não. Eu vou trocar. Trocar itens baratos que eu tenho no meu inventário e que eu não uso por uma faca, né, que eu vou utilizar muito mais. Parei a troca aqui no Skins Monkey porque é o melhor site de trocas do mundo. As menores taxas, é mais confiável, enfim Vou começar botando esse agente que 56 dólares que eu não utilizo e todos esses outros itens aqui baratinhos que estão no meu inventário por estarem, aqui eles aceitam até skin de XM14, então vale a pena eu colocar é uma skin que para mim não importa, tá ligado? dá um ligue no tanto de skin é baratinho que eu coloquei e quanto elas já totalizam 146 dólares, às vezes a gente tem um monte de skin no inventário que a gente não dá atenção porque são baratas, porém juntas, somam um valor legal. Então, 146 dólares, com isso eu já consigo pegar algumas faquinhas como Survival, Falcon, Shadow Daggers, Gut. Porém, eu vou pegar uma faca melhor porque eu vou colocar essa luva aqui, essa Black Tie de 337 dólares. E por que eu vou colocar essa luva? Bem, basicamente eu já tenho uma luva no meu inventário, que no caso é uma Pandora Factor New. É inclusive a luva dos sonhos, assim, a luva mais cara do mundo. Uma dessa custa cerca de 40 mil dólares. E essa Black Tie eu ganhei recentemente abrindo caixas, né? a última caixa que foi lançada, a Revolution Case. E assim, é uma luva que eu não gosto muito, mas é cara, 327 dólares, então não é inteligente eu pegar essa skin e vender pra apostar e tentar algo melhor, porque a probabilidade de dar ruim é muito grande, então vou dar uma utilidade legal aqui pra ela, eu vou juntá-la com diversas outras skins mais baratas e agora eu tenho 484 dólares e com isso eu consigo pegar até uma Flip Lore ou então uma luva melhor, né? como a Crimson Weave, tem uma Noma de aquecimento de aço. Que tá me chamando a atenção. Eu já poderia pegar agora, inclusive. Deixa eu inspecionar ela aqui. É, hum, tá interessante. Mas eu acho que eu consigo pegar algo melhor. Por isso que é importante você pescar tudo aqui no site. Mas como vocês podem ver, tem muitos itens que eu teria que esperar alguns dias para retirar. Então, eu vou pegar aqui o bloqueio de trocas e vou colocar só para me mostrar skins já negociáveis. E ó, já tem uma baioneta case hardened. Deixa eu ver dentro do game. Mano, tá Golden. Nossa, a parte de trás tá bem legal também. A parte de trás tá insana, mano. Pode não parecer Golden, rapaziada porque tem muito cinza aqui no playside, porém já que é só cinza e dourado, não tem azul nem roxo, dentro do jogo esse dourado vai, como se fosse refletir o resto da faca, ela vai ficar muito dourada mano, é sim uma gold Gen, porém tá sem overpay nenhum, tá com o mesmo preço de uma baneta aquecimento de aço comum por isso que eu falo mano, sai de troca, vale a pena pesquisar, ver o que tem disponível porque dá sim pra pegar uns coisas interessantes, então eu já vou fazer a troca agora dessa baneta antes que alguém pegue e vocês vão ver que dentro do jogo isso daqui mano é outra fita cara, é outra fita ó, vou dar um exemplo aqui, de uma faca muito Legal e que eu pegaria facilmente Essa Shadow Doggers Night Field Tested Por quê? Para uma Field Tested Ela não tá muito desgastada, então assim A cor da skin, que é esse azul Bem escuro, esse azul bem noite Ele ainda está em muita evidência na skin Então tá aqui uma faca que vale a pena, cara Vale muito a pena, por sinal Galera, eu vou pegar essa baioneta, mano Eu gosto muito de baioneta, não vou perder a oportunidade não Então, ó, colocou os itens, só clicar em Itens para troca, ele vai confirmar aqui E aí ele já vai dar o botão direto Pra eu já aceitar essa proposta dentro da Steam e aí, mano, só confirmar aqui no celular. Ó, vou aceitar a proposta de troca. Aceitar. Confirmar no celular. Pronto. Agora. Brau! Nossa, tá douradinha, mano. É nossa, rapaziada, é nossa. Mano, novo item, rapaziada. Mano, vocês vão ver que dentro do jogo ela vai estar tá muito mais dourada. Muito mais dourada mesmo. Tio, queria ficar pra mim, mano. Juro. Por que eu falei que ia mandar pra um de vocês, mano? Mas vou aproveitar bem aí por 7 dias O Skinsmonkey, Monkey, rapaziada, pra quem não sabe É disparado o melhor site para trocar skins do mundo E essa faca vai para qualquer um de vocês Que fizer qualquer troca no site Ou então, colocar saldo e comprar uma skin Fez alguma troca, independente do valor Ou colocou saldo no site Preencha esse formuláriozinho que tá aí na descrição E aí, daqui 7 dias, um de vocês Receberá uma notificação na Steam Dizendo que o Cachorro1337 enviou uma troca Na real, um presente E vamos ver essa belezinha agora dentro do jogo <música> Te ver, eu não vingar, eu vou vingar, eu não vingar, eu é pra foder bater. Mas acredita é só pagar pra ver, yeah. É um show, é só pagar pra ver, yeah. Né? No TV, uh -huh. de TV, mafia. Ninguém nunca vai me atrasar, condições especiais, não se compara. Isso aí, galera. Pô, sem trollar hoje, por favor. Quando começa assim, já era, galera. Suave aqui, polegas. Ah, vai CB, vai CB, vai CB. Que cego. Plantando. Só um é, MW, é MW. MW, mata aí, MW, mata aí pra mais um MW. É Linda, MW. É Você joga, hein, pai. Sério mesmo. Sério mesmo, cara? Você é muito f... Nada, Polex Pode ter palácio. Boa mais um Rath. E baguei errado. Beleza. Linda. Palácio, esses me dois me últimos pára, vão cair e plantar. Tá muito... Vai cair palácio vai plantar. Conheço. Mas Falei. Fui humilhado, galera. Eu avisei, amigão. Eu avisei, amigão. Pois, me, quem avisa, trai. a avisar, me zoa. Oh, RIP. Ó, pode deixar eu te embala aí para quem não oh, sabe, hein. Timbala, yeah. Vou bancar meio lá, Apex. Não okay. O quê? Foi me dar um entregue a B. Dá tá B. Onde você tá, Pirri? Tá aí. É. Caiu bomba já? já? Já caiu bomba já. Já. Mas não tem, tá mas joga demais. B dos caras, tá? Não entrou tá? B, não entrou B. Não, não cara. Uh, CT, CT, CT, CT, menos 26. Base? Vai ser A, vai ser aham, aham, entrou já. No ticketzinho. Ticket médio. Tô lagado, cara. Alô? Alô, tá Quem tá falando? Tá perto da caixa de fogo. Areia, areia, areia. Fubinei. Boa perra, hein? Mano, que ping é esse, cara? Altíssimo, altíssimo. Isso não é pra A não, tá, galera? Esse round não é sobre A. É B. É forest, forest, forest, forest. Que isso, cara. Tá os três aí, mano. Tô muito lagado, cara. Que graça que está com 11 de ping, mano. É, agora melhorou. Humilhado velho Tá lagado Humilhado, ainda, véio. mano. Tá lagalado, tem cara. É uma tem Alb caverna. Vou matar vou eles. Matei já. Tem mais um caverna. Palácio. Palácio tem. Palácio bastante. Um tem L. É, não não. Ah, tô... ah, tá. Caverna, caverna, caverna, caverna, Polex. 94, tá? 94. 94, caverna e palácio. 94, caverna e palácio. Ah, morri, morri, galera, morri. Pera aí, dá. Mano. É um vídeo de merda. Banga, palácio? Banga daqui a pouco? Pode bangar. Ai, banguei meio. Vou bangar ah, meio agora. Nada pra lá. Smoke é outra, é seu filho da puta? Entrando lá, indo pra indo para, indo pra Batei, indo não tem outro, ele tá no shield. Esse cara já o Tetris velho. É, o outro que tá, pra, a é aí, tá no. A o mercado. pare, pare, pare. Certeza, certeza. Joga. Pode vir comigo, galera, clutchzinho do Polys, alguém que ele fala, quem, porque... quem, que quem quiser. Não quero oh, não. Quem quer que ele passa. Não quero. É Já foi o Bigot, todo para regenerar o Né, goleiro. É o Deus MW. Olha o Felipe. Tem rato, rato, tá. Tá. O cara tava colado em você. Nada da tá caverna, galera, nada da caverna, nada da caverna. Pode ter palácio, ah, palhaço. rato, mais rato liga, liga, liga Pode ter palácio. L, L. Faz o L, engole o choro, que faz o L. Peguei L. Eu acho que tem o Moscou, tá? E subi na janela, matei. Boa, Riazinho. Morreu com a Paceiteira. Né? Foi sem querer, Felipe. Foi mal, foi mal, foi sem querer. Hum. Uau. Deus, uau. Eu tenho duas bangs aqui, galera. Eu faço no timing, não vou fazer de início. Pode ir rushando que eu faço eu, no aí, timing. É que sabe que eu tô vindo de mim da patroa. Ele, ele, tem L. Tem L, eu sou medíocre. Te ajudo, eu molecão. Ruim demais, cuzão. <risos> eu sou muito ruim, filhinho. Isso agora. Caralho. Né? <risos> ah, ah, mano, laquei, mano. Tô lagando toda hora essa porra, né? Nossa. Coleque, tá telando? Mano, esse acerto do estado. Tô... Ah, mano. Ainda tá bem que o pai é o rei da P250. Três caras né? aqui, Ai, cara. Peraí! Oh, meu Deus. Ah. Que faz o L? Da polex. É o cara deu o primeiro e o segundo hit. Ah! Abriu liga. CT, CT. Isso virou uma alba, vai, tá fechado. velho. Oh. Ah, é, é. é, eu acertei o cara ainda. É, jogou muito, né? Tá muito difícil, velho. Tô ouvindo demais, mano. É, já aguentou no parede. Ah, Ria, que isso? <risos> Ct, ct, ct, ct, ct, ct, ct. CT, galera! Pô, ajuda! Quero tomar HS. Meu Deus! CT, MW, toma Tô com uma raiva, bicho eu gosto disso, uma bebezinha bem formosa Ninguém tá <risos> pode pagar Ele ficou cego, tá? Okay, perista, Agora se vou ganhar nada, eu vou pôr Tem uma op aqui, se alguém quiser pegar eu vou pegar, irmão Mano, a gente tá cagando ali Pede no escop da... Calma aí, foda Olha o lag aparecendo de novo, mano. Ah, filho, peraí o pé. Mentira. Ai, tem, tem mercado, mercado JW, galera. Tô tem com ele, Felipe. Ferri. Com o meu mercado aqui. Porra, que belo covers. Fica aí, a bomba tá pra vocês. Linda. Ok. mas stack eu acho que cabecinha. É hack essa porra. Vem. Fala da cabecinha. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Ops. Planta, planta default, planta default. Cara, o Ria joga muito, galera. Cabecinha, Ria. Cabecinha. Ai, Felipe, que bullet. Que bullet, meu amigo. Ah, perfeita no Fallen. Tô ameaçado, Alex. A lasta oh, Ah, outro. Uns ah, 90, caverna. Tem dois lá, palácio vivo, hein. Guys, B is uh, free. Pode ir PR, Fabrício. É B is free. Come B, come B. Esse cara é... mano... Qual MCT, galera? Chegou. Chegou. Foca... Chegou. Galera, foca em como MCT, sem KO, mano. Paguei Ainda uma. vai entregar uma K cara pros caras, velho. Felipe. Peguei, peguei. Tem mais um. Cabecinha embaixo, cabecinha embaixo. Qual MCT? Como tem CT, tem CT já. Toma, toma. Tô plantando, tô plantando. CT, peguei. E, ua, Pega essa cara. arma. Ah, <risos> já cheguei, já. Tá, jungle, jungle. Desce a Banguei. Deixa eu pegar, calma. Não! Pode check para ganhe esse round aqui. Cabecinha ainda. Relaxa, Pode ele não defusa Bcinha. aqui não. Ele não defusa não, rapazão. Menos 40. Não. Boa. <risos>